o que eu uso para afiar o disco lembra que eu falei que tem que tirar aquela resina de cima do disco né? Então, é, existem várias coisas que você pode é, usar como abrasivo para tirar a resina do disco aquela telha com abertura é, de telhado que é de cimento dá para ser feito é, bloco, de, bloco estrutural de cimento também dá para fazer o próprio contrapiso se você tiver uma parte do contrapiso ainda sem essa massa de regularização, só no concreto você pode passar no disco devagar no concreto que é exatamente o que eu vou fazer. Isso aqui é um pedaço de concreto, pessoal, da construção, de um pilar que a gente desmanchou um pedacinho, subiu um pouco mais e a gente tirou. Isso aqui é concreto mesmo, pedra, tá? Aqui eu já afiei até a serra-copo, depois eu vou mostrar pra vocês também como é que eu afiei a serra-copo. Vamos usar esse pedaço de concreto aqui pra afiar o disco, tá? Então fica de olho aí. Pessoal, não tem segredo, tá?